Bom, então vamos lá, galera. O Fê falou para gente aqui agora, né? Acabou, acabou a nossa palestra de cadastro de produtos. E agora a gente vai falar aqui de ferramentas de marketing para e-commerce. O Fê continua com a gente. Depois, overdose de Marcão. Por enquanto, o Fê continua com a gente mais uma vez. Bacana. só aqui abrindo meu PPT aqui, deixa eu compartilhar. Então, a gente falou ali da descrição do produto, ponto focal, né? Para eu ser encontrado sem eu arrumar meu site, eu não vendo. A partir daí, com o meu site bem organizado, arrumadinho, eu vou começar a buscar clientes, né? ponto fundamental. Aqui a gente começa a falar de divulgação até paga também, mas a estratégia de SEO, como eu comentei antes, faz parte também aqui da estratégia de divulgação de ferramentas para eu trabalhar e trazer novos clientes. O SEO é o ponto fundamental, como eu comentei, para trazer, né, está diretamente ligado ao tráfego, sem fazer SEO no tráfego não é 100% adequado, e... Para eu aparecer de forma orgânica, porque a gente quer, eu não quero pagar para sempre para vender. Né? Então, o SEO é fundamental nessa etapa. E ele se complementa também como divulgação. Tá? Então, tem outras formas de eu fazer SEO no meu site, as páginas internas, né? e divulgar. E se destrinchar também em palavras ali na Home, na forma que eu converso com o meu cliente, criar conteúdo também é SEO. Né? Então, tudo isso se complementa. Mas para eu definir que onde eu vou pôr a minha grana. Como eu vou pensar, eu preciso ficar de olho nos KPIs. KPIs são indicadores de performance, né? que é que eu vou usá-los em todo o meu site. Eu preciso ter um Google Analytics integrado à minha loja virtual para eu acompanhar os dados, saber quanto tempo o cliente está navegando no meu site. Dentro do Google Analytics, por exemplo, a gente consegue ver quem que entrou, perfil, se ele é homem ou mulher, se ele navega muito tempo, quanto tempo ele fica no meu site. Tá, tudo isso é importante, né? então se o cliente entra no meu site e ele tem pouco acesso, perdão, perdão, ficou pouco tempo dentro do meu site, o Google traz um, um o Google Analytics traz um indicador que chama-se taxa de rejeição, isso é um dos pontos mais importantes, porque se a taxa de rejeição está muito alta, a pessoa entrou, não navegou, não consumiu, a taxa de rejeição dispara, né? que eu quero que ele navegue, que ele entende como um ponto-chave para o meu negócio, né? então inclusive aquela nota de qualidade que o Google dá, tem a ver com a taxa de rejeição. Se eu, lembra dos usuários, que ele Google leva em consideração você e o usuário? Se o seu site é importante para o usuário, ele vai passar bom tempo dentro do seu site, não vai? Então, para a gente jogar com esse indicador do Google, a taxa de registração é uma delas. Tá, mas como aqui eu estou falando de divulgação, eu vou analisar primeiro a taxa de conversão, também é um ponto muito importante. Ou seja, para cada 100 pessoas que entraram no meu site, quantas compraram? Claro, multiplicado ali por 100 para a gente fazer o cálculo de percentual eu tenho ali a taxa da minha rejeição. Ou seja, nem sempre você vai vender para todo mundo. As pessoas vão pesquisar, vão navegar. Se o seu ticket médio é mais alto, as pessoas vão vir muito mais vezes no seu site do que comprar. Tem um tempo de maturação, ela precisa ser convencida. É uma compra alta, arriscada. Será que eu põe meu dinheiro em qualquer site? Então ela vai ter certeza que ela vai comprar com você, não com o concorrente. Então, primeiro, o SEO é muito importante para você convencer. Lembra da descrição que eu falei? É aqui que a gente vende mais. E eu preciso garantir que ele compre mais rápido. Só então que a gente fala até um pouquinho de layout de novo, né? Eu preciso trazer logo as informações para o cliente. Deixa eu segmentar, trazer o banner correto para ele, a categoria correta, senão eu não entrego corretamente. E aí, claro, a tomada de decisão vai vir ali com o crédito, com o custo, com o meio de pagamento também, tudo é uma soma, né? Mas a média da taxa do, do, de conversão do, do comércio eletrônico é de 1,5%, ali 1,4% aqui no Brasil. Sendo dois por, acima de 2%, muito bom. Se o site ali está bombando. Parece pouco, né? Então, quando a gente tem poucas visitas no nosso site, não adianta fazer mágica, mudar meio de pagamento, fazer a dança da chuva que se o cliente não vai comprar, porque só 1,5% um por compra ali. Até no início, a gente costuma bater até menos de 1% um quando a gente está lançando a loja, porque a gente tem pouca divulgação, as pessoas não confiam necessariamente no nosso site, por isso que a gente faz todo aquele trabalho que está falando no dia anterior. Então, claro, regiões, por exemplo, no Norte e no Nordeste, o frete sai mais caro por um tempo maior do que se eu entregar do Pará para São Paulo, é muito mais difícil, né? Então, por isso que a gente utiliza Fulfillment não só para quem está em São Paulo para o Nordeste, para vender para o Nordeste, como vice-versa. Se você está no Norte ou no Nordeste, é interessante ter um Fulfillment também em São Paulo para sua taxa de conversão ser maior. Se o frete for muito longo, prazo, valor muito alto, a pessoa não vai comprar. Então, antes mesmo de eu pensar em tráfego, deixa eu arrumar aqui uma estratégia exemplo de frete, de repente. Por que, que isso acontece? Porque todo fluxo acontece aqui na região sudeste, aqui pensado em São Paulo. Então, tem encomendas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a transportadora vai enviar para São Paulo primeiro, e depois de São Paulo, ela vai lá para o Pará. Ou seja, tem muito mais volume saindo junto, que as transportadoras conseguem trazer um preço muito mais competitivo. Né, porque todo o fluxo vem daqui. Então, você mandar um full filme para São Paulo, por exemplo, é, às vezes sai mais barato. E, claro, você está no Rio Grande do Sul, extremo sul, ter um full payment, por exemplo, na Bahia, no Ceará, Maranhão também são pontos muito legais, você consegue entregar um preço muito melhor aqui para o restante aqui do país também. Então, eu penso isso a todo momento. Olhando a taxa de conversão, nós vamos olhar também o títete médio, né? ou seja, quanto eu pago, quanto eu ah, perdão, quanto é a média de vendas? Então, Felipe, eu tenho produtos ali de 20 reais, mas será que as pessoas não compram em lotes? Não compram ali? Não compram em 4, 5 produtos? Ticket médios maiores é mais fácil vender, por incrível que pareça, e também é mais fácil fazer tráfego. Muito difícil fazer tráfego quando você tem produtos de 20 reais, 15 reais, porque você tem pouca margem para fazer a divulgação. Né? Então, a gente precisa arrumar alguma forma de trazer o ticket médio mais alto, não só pelo faturamento. Como estratégia também de divulgação. Então, nada mais é que o faturamento total dividido pelo número de vendas. Quanto entra no seu site ali para você saber? Então, ah, Felipe, eu tenho produto de 20, mas o seu médio pode ser de 150. Maravilhoso. Né? Então, por quê? Porque ele comprou em kits, comprou em lotes, comprou em vantagens. Tem uma loja, por exemplo, no Instagram, eu, eu, eu dei o um exemplo do. Dei o um exemplo aqui da Insider, e tem uma outra loja também. Deixa eu pegar aqui. Chama Loja Mirante, eu vou abrir o site delas aqui para vocês verem. Não necessariamente eles trabalham com luxo, né? Então o produto dele ainda é barato, mas eles trabalham dentro da loja deles. Kit, estratégia de diferenciação deles ainda é aumentar o ticket médio. Né? Então eu tenho muitos, por exemplo, aqui, é, produtos mais vendidos, né? até um ticket médio baixo, era é de R$25,90 uma camiseta, mas eles, eles priorizam... É, cadê aqui? Os kits, né? Então, você vai sempre ter anúncio aqui, ó, em conjunto, para você não vender uma regata de 10 reais. Deixa eu fazer um custo-benefício pro o cliente aqui vender em lotes. Né? Então, é uma boa jogo de cintura. Cintura para você aumentar o seu ticket médio. Outro ponto aqui, só para vocês, por curiosidade, o ticket médio do, dos negócios, por nicho, por exemplo, Cama, Games, ó, chega a bater ali. Acima sempre de 100, né? Por incrível que pareça. Ah, Felipe, eu vendo aqui utensílio de cozinha, vendo produto a 20 reais, mas olha que interessante como o mercado está disposto a pagar 100 reais no seu produto e você ainda não sabe disso. Inclusive, as pessoas desvalorizam, tem o um efeito contrário se o produto é muito barato na e-commerce. Está diferente da Shopee, por exemplo. A Shopee é focada em preço, você vai brigar por preço lá dentro as pessoas querem mais barato, no e-commerce não, ela está esperando, ela desvaloriza, Ih, desconfia, 20 reais, tem alguma coisa errada aí, a qualidade não deve ser boa. Então, não adianta você ter um concorrente vendendo a 10 mil, e você querer vender a, sei lá, mil reais, opa, tem uma enganação é aí, né, então as pessoas tanto possa pagar mais, é só a gente saber encontrá-los, tá? Outro ponto muito importante, a gente vai analisar o retorno sobre o investimento, também, que é, Quanto você colocou de tráfego? Felipe, eu vou colocar 3 mil ali para fazer essa campanha de dia das mães. Beleza, então é a receita que você teve, menos os custos de 3 mil, dividido novamente pelos 3 mil. E claro, dividido por 100 para a gente ter o percentual ali na sua conta. Tá? Então você tem um retorno sobre o investimento, você sabe quanto o seu cliente custa. Onde você vai pôr a sua grana? Opa, eu tive um retorno muito maior na campanha de tráfego do Google do que na campanha do Facebook tem um retorno muito melhor colocando no investi investindo no influenciador, no e-mail marketing, do que no tráfego. Então eu, como a gente conversou antes, se eu tenho poucas visitas no meu site, eu preciso trazer gente de fora, certo? Aqui que eu tomo a decisão que eu preciso de divulgação. Isso definido, mas onde vou colocar depende do ROI, né? Para saber qual investimento tem funcionado melhor. E claro, eu vou testar com valor mais baixo, né? E trazendo aqui umas dicas mais práticas aqui a gente para os finalmente tem diversos canais eu vou utilizar o blog né mídias sociais anúncios pagos aqui que o Marcão vai falar rapidamente anúncios aceleram, então quem quer chegar mais rápido lá anúncios pagos é o jeito mais fácil para gente chegar rápido lá Felipe eu quero investir em SEO que você falou que é o gratuito é um começo a gente começa por lá mas sem anúncios pagos você não chega lá vai demorar você vai vender pingar uma venda ou outra ali ao longo do tempo né e tem outros o próprio marketplace também você pode trazer, utilizar como estratégia para vender no seu e-commerce, tá? E, deixa eu até voltar aqui, você precisa criar e manter a sua audiência, tá? Você não faz oferta mágica se não tem quem veja. Não adianta você fazer, ah não, já vou lançar meu e-commerce aí com 20% na loja toda, para bombar mesmo no início, tá? Mas e aí, alguém vai ver? Então não adianta fazer estratégia regional se você não tem audiência. Então a gente precisa divulgar, o tráfego pago é início por isso ter um público te seguindo nas mídias sociais para você apresentar uma promoção de dia das mães para ele, como incentivo de venda, então tenha, mantenha a sua audiência, crie conteúdo para eles virem até você. As pessoas precisam de motivos para elas comprarem, então lembra que a gente falou ontem da gerar desejo e também gerar é, a necessidade, eu preciso mostrar para ele? eu preciso dar motivos para o consumidor comprar comigo. Então, um dos pontos mais importantes são as estratégias sazonais, dia das mães, Natal, que é gerar lembrança, tá? Isso tem um jeito certo de fazer, porque eu vejo muita gente entrando na Black Friday e falando Felipe, entrei lá no Mercado Livre, lá fiz promoção no próprio Mercado Livre, no próprio site, não vendeu nada. Fiz a promoção, você falou que ia vender a Black Friday, não vendeu. Tem um jeito certo também de falar sobre isso, mas deixa eu só comentar antes. Eu vou movimentar é, clientes antigos com isso, né? clientes que entraram comigo e não voltaram mais. É, reter clientes atuais, então ele veio, deixa eu fazer ele voltar, a comprar de novo, comprar mais e mais também é importantíssimo. Divulgar a empresa, né? então tem gente que não conhecia, é uma forma de, de ser encontrado pelo tipo de divulgação, fortalecer marca, né? e limpar estoque. Então eu sempre recomendo, por mais que você lance a loja hoje, já tem uma categoria lá de outlet, de queima de estoque no seu site, tema da curva C que a gente comentou ontem, já coloca a sua curvacea aqui, que são produtos que não saem, já coloca na outlet com 10% de desconto, para você queimar produto e virar isso rápido. Estoque parado gera custo, então já tenha lá o botão outlet na sua loja. Driblar a crise, né então são boas estratégias, as pessoas estão pagando menos, vou baixar meu ticket médio não regular, para eu não perder status, mas sim para trazer um benefício. E ações de venda são importantíssimas. Tem business, tem negócios que é, essas... Datas comemorativas, Páscoa, Dia das Mães, se por 50% do faturamento anual da empresa. Esses pontos são os que mais vendem, né? então é importantíssimo eu participar elas E não espere a Black Friday para fazer isso, não espere o Dia das Mães. Não é porque é, existe o Dia das Mães que eu não vou fazer outros meses. E os outros meses não vendem? Felipe, agosto é um mês baixíssimo, por exemplo. Dezembro, para quem vende né, no B2B, vende para outras empresas, vende no atacado, no Business. Dezembro eu sei que é um mês baixíssimo, janeiro começa a crescer um pouquinho, mas ainda é. Não vou só aproveitar a Black Friday ali no final de de novembro, e é por isso que a Magalu, por exemplo, as empresas grandes, esticam hoje, né? A Black Friday, ela começa no começo do, an, do mês de novembro, vai para Black November inteiro, chega lá na, no dia 31, virou o mês, eles fazem a Cyber Monday. Por quê? Para esticar aquela promoção até o, o final ali de dezembro, né? Então pega mais 15 dias do começo para aproveitar esse momento. Então você tem esse jogo de cintura. Você vai analisar um mês que você vende pouco. Então, Felipe, eu vendo pouco em agosto. Beleza, vamos pensar em outra estratégia. Eu já recebi propostas de cuidar de alguns projetinhos. Geralmente, para quem vende, né, Contrato depois. Felipe, olha, é, dezembro é um mês muito fraco. Eu preciso recuperar fim de semana, eu vendo muito pouco no fim de semana. O que, que a gente faz? Ações de vendas para recuperar. É o ponto focal. Você já vende? Você já tem recorrência? Você já tem audiência? Eu só quero mudar um KPI, um dos QPI que a gente mostrou, os indicadores? Eu vou fazer uma ação de venda para complementar essa estratégia. Então, o que, que eu estava falando sobre o erro lá em cima? Focar no tradicional desconto é um erro, tá? Ah, todo mundo está fazendo 70%, deixa eu fazer também. Espera aí, será que você tem margem para isso? Para começar. Né? Segundo, que diferenciação é essa? Se você está copiando todo mundo que está fazendo Dia das Mães, você vai fazer Dia das Mães também? Por 70%? Então tem outras oportunidades, eu posso oferecer brindes nessas datas, a amostra grátis também é um bom início para quem vende no marketplace e quer começar o e-commerce vi uma amostra grátis junto para quem compra no Marketplace. Fala, se oh, eu te enviando um brinde, venha com uma cartinha. Envia junto, olha, quero que você conheça meu produto melhor. estou te dando um brinde para você conhecer meu site agora. Vamos conhecer meu site? Você já viu uma amostra grátis para ele ir lá. Influenciadores digitais, né? Também é um bom mecanismo para você diferenciar. desconto que a gente começou. Mas fazer fidelidades, cashbacks, por exemplo. Sabe, a cada mil reais em compra eu te devolvo dois. Esse custo aqui tem está em cima do custo do, do marketing por exemplo. A iFood não te dá um desconto né, para quem compra no iFood. Ah, não, hoje você ganhou 20 reais para você comprar hoje até o fim do dia. Não, é incentivo de venda. Esse 20% que ele está perdendo, esses 20 reais aí, por exemplo, tá no custo lá que a gente falou de markup, no né, custo de marketing, está lá dentro. Você não tira do nada, você não perde dinheiro, você põe o custo dentro do produto. Né? Então, brindes, né, sorteios. E o que é o ponto principal? Comunicar muito bem. É aqui que a galera é. Por quê? Até trazendo o exemplo da Cabo, acabou todo mês e muda o site inteiro. Eu preciso mudar a comunicação, porque senão não gera novidade, não gera, é, é muito consistente. A pessoa, não, mesmo o site de novo, me falando de novo, então eu preciso mudar o site, muda o banner, coloca destaque, traz uma frase que identifique com o seu usuário. Já vou falar mais sobre essa imagem aqui, vou trazê-la de novo. Época de Páscoa, Natal, coloca o seu logo aqui ó, com orelhinha de pelinho aqui, para personalizar o pessoal saber. Esse é o principal erro da Black Friday. Todo mundo está fazendo Black Friday. O McDonald's hoje faz Black Friday. O que eu vou comprar no seu site, do outro? Se eu não fazer diferenciação através da forma que eu apresento a promoção, eu saio perdendo. Então, eu preciso comunicar, fazer muito barulho, mudar a identidade. O meu site era azul o ano inteiro. Um dia ele vai ser preto, para gritar nas redes sociais. E sem audiência, eu não consigo essa divulgação. Então, é por isso que a gente volta lá para as redes sociais. Outra dica muito importante que eu vejo o pessoal errando, que é, não espera, tá, data comercial, né, porque tem, tá chegando o dia das mães, que você vai esperar ela, e abril não faz nada, né, e junho, o que a gente faz em junho? Ah, Felipe, em junho tem dia dos namorados, mas não sabe o é o produto, e aí, você vai ficar esperando? Você cria, então primeiro, você vai entender o calendário comercial, vai lá no Google, joga, né? datas comemorativas do ano de 2022, você vai ver quais são as datas que você vai poder fazer, pega lá o constrói um calendáriozinho e fala não janeiro vai ser esse tipo de campanha fevereiro vai ser essa março vai ser essa que eu vou aproveitar pega um curto período não viva só de promoção não é porque a ação de venda vende muito que você vai viver só dela porque tem um efeito ao contrário aqui porque o cliente sabe que ah não a, a empresa aqui é do felipe e vai trazer desconto de novo vou esperar a próxima promoção não vou comprar né então não são periódicos e curtos períodos geralmente de até 15 dias, 3 dias, 7 dias, 15 dias no máximo, casos muito específicos o mês inteiro, mais que isso você já está perdendo, e não é todos as datas comemorativas que eu vou fazer o mês inteiro, não, vai ter duas no, no ano, uma só no ano que eu vou fazer o mês inteiro, o restante é periódico, uma semana. E nos meses de menor retorno, Felipe, agosto é muito fraco para mim, o que, que tem? já dos pais? Não é meu produto? Beleza, pensa de outra forma. Então, você vai utilizar como base dados comemorativas de baixo conhecimento. Ou seja, aquelas datas que não necessariamente são feriados, não são datas comerciais no mercado. A gente tem dia do sexo, por exemplo, dia do solteiro, para você que vende produtos sexo shop. são as datas que você mais vai, mais vai bombar, você não vai esperar o dia dos namorados, você vai vender muito mais no dia do solteiro, tenha certeza. Dia da sogra, faz uma brincadeira, traz, utiliza o bom humor para você. Dia uh, dos corredores, para quem vende sapato. Então, são só aquelas datas que ninguém conversa, você vai trazer essa data para o seu mercado, para o seu produto. Não, aqui nós temos comprometimento com você no seu business, a gente traz para o nosso negócio e também complementa dessa forma. Outro ponto, mês do aniversário da loja, e não precisa ser real, tá? Eu tra trabalhei em uma empresa recente, a empresa nasceu em junho. Né? Em junho já tinha o dia dos namorados. O que, que a gente fez? Pegou o, o, dia que vendia, o mês que vendia menos, que era agosto transformamos o mês de aniversário da empresa no agosto. Não é verdade, Lá nasceu em junho, mas o cliente não precisa saber. Só que uma vez que você definiu agosto como o mês de aniversário da loja, você vai fazer isso todos os anos. Não adianta você fazer 2022 em agosto e em 2023 você fazer em outubro. Define a primeira vez. Definiu qual vai ser? Todo ano você faz. Aniversário do dono, dono deu desconto, aí tá loucão, põe o dono lá para fazer uma filmagem. Lembra da comunicação diferente? Põe o dono para falar, hoje aniversário meu, aí pulando os funcionário jogando confete. opa, tô louco, vou dar 80% de desconto. Mesma coisa, tá? Que usar o gerente também. Os gerentes tá. E não só o um mês de aniversário, como também uso a data referente a público-alvo, né? Ou produto. Tá. Exemplo: trabalhei numa empresa que vendia móveis para salão de cabeleireiro, barbearia, caía é, 70% do faturamento da empresa em dezembro, porque B2B, as pessoas param de comprar, vão para férias, salões fecham, não é hora de comprar, é hora de cortar cabelo. A gente criou o um referente a público-alvo, a gente focou na barbearia, fizemos uma relação com o Papai Noel, o barbudo, então a gente fazia a campanha de divulgação, põe o Papai Noel sentado na cadeira de barbeiro, ele cortando o cabelo, estou me preparando, então a gente fazia uma comunicação focada no público-alvo. Detalhe, a empresa também atendia cabeleireiro, também atendia estética, também atendia manicure. Felipe, eu vou focar no barbeiro e o restante. O restante você teve o ano inteiro para você fazer. Agora é hora de bater recordes, é hora de recuperar vendas. Então, lembra que eu falei ontem? Foca no público-alvo, foca naquele que acredita mesmo com você. Esse ano é exclusivo, vamos falar só com barbearia. O que, que a gente fez? A gente bateu recordes de vendas em dezembro, num mês que a empresa nunca vendia mais do que 50% do restante dos outros meses. A gente bateu recordes ali os tipo de relação. Então, foca naquela ação momentânea esquece o restante um pouco. Então, vai ter aqui é, moda feminina. Ah, plus eyes, hoje é o mês do plus eyes. Felipe, eu vendo para todo mundo. Tenho calçados aqui, tem calçados calçado aqui, a gente tem um mentorado que ele tem calçado tamanho grande também. Né? Então, ele vende do 32 ao, 30, ao 40, mas ele também tem tamanho 50. Então, ele tem o mês do pé grande lá, né? que é o mês que ele vende só os tamanhos grandes. Né? E geralmente, tá? De 5% a 20%. Você pega também os outros públicos, tá? Então, Felipe, eu vou focar na barbearia que você comentou? Vai, mas ainda assim, vai ter gente que vai se conscientizar, a gente que consome sua marca que vai aproveitar isso para olhar o seu site, vai comprar também, tá? E, ou às vezes até pelo produto. Então, até utilizando, voltando para a imagem aqui do Kabum, né, ele tem aqui, ó, ele está falando só do momento do upgrade. Não vender só fone agora. Não estou falando de, não quero vender computador agora. É só o do upgrade. Então, vende só o acessório, por exemplo. É o mês do acessório. Eu vendi o tênis, vou vender o cadarço hoje. Vou vender o cinto, vou vender a carteira. Esse é o meio do acessório. Vou vender só placa de vídeo. É assim que a gente faz, pega sazonalmente os clientes para conquistá-lo. E muito pelo contrário, você não vende pouco focando em produto. Você vende muito mais do que era feito. Tá? Então, para a gente destrinchar rapidamente algumas dicas aqui. Meu tempo está acabando. Primeira dica, social commerce. Né? Eu utilizo os canais de vendas nas redes sociais. Por isso que a gente falou ontem com o Marcão sobre mídias sociais. Utilize muito bem os recursos, como canal de venda. E lembra da audiência? Eu preciso construir audiência. Social Commerce é o primeiro lugar que eu vou fazer isso. Ter ali uma boa relação né, com o produto, com os clientes. Trazer o conteúdo que ele quer ver. Ele quer ver funcionalidade, né, não quer ver preço. Ele quer ver se aquele produto é adequado para ele. É esse tipo de conteúdo que você vai fazer no seu site. Ah, Felipe, eu vendo vassoura. Beleza, Posta um vídeo mostrando a qualidade da sua vassoura. Você varrendo a empresa. Filma lá, põe um peão lá para embalar, enquanto você filma a mão dele embalando o produto, para ele mostrar a qualidade o carinho que você tem com ele. Tá? Então, eu preciso manter uma boa relação, inclusive. Consequentemente, eu posso vender diretamente pela rede social. Se eu preciso cortar passos para o cliente não pensar demais em sair do meu site, o social commerce também é um ponto muito importante. Então, tem o catálogo integrado direitinho com o Instagram, para ele poder comprar por lá. Né? e ele não precisa sair do Instagram para comprar com você, só vai chegar até o carrinho, diretamente no carrinho do seu site para ele finalizar a compra, mas tudo o restante ele define lá no Instagram, tá? também muito importante nessa etapa. Até uma ferramenta aqui para vocês pensarem que tipo de conteúdo, Felipe, eu não sei o que, que eu vou fazer no meu site, chama-se Pinkfire, joga lá no Google, lá. esse aqui é o gerador de ideias, você vai definir aqui ó, se você é uma marca, se quer fazer conteúdo para marca ou um objeto específico, ali no campo de pesquisa você vai colocar o que você vende, tá? Ele vai te dar uma série de conteúdos aqui, ó, sugestões de ideias para você fazer conteúdo. Né? Então, cinco maneiras brilhantes para usar o celular. né? É, cinco maneiras brilhantes de usar a vassoura. Você já tem um ponto de partida muito bacana aqui. Outro ponto que eu vejo pouca gente utilizando, mas principalmente moda e produtos muito específicos de, de, que é muito difícil de você escolher, porque vende acessório Eu vi uma vez um rapaz comentando aqui numa imersão nossa, que ele vendia peças para máquinas de lavar, para geladeira, por exemplo. Esse tipo de mercado que você não sabe qual peça é o ideal para o seu equipamento, isso aqui é muito importante. O que, que é isso? Conversational Commerce. Conversação, atendimento também é estratégia de venda. tá Então você trazer um atendimento personalizado, um canal exclusivo, tem o canal WhatsApp padrão de atendimento, mas eu vou colocar um chat a mais no meu site, de tirar dúvidas ali para a gente comprar. Trazendo um exemplo aqui, ó, a animali ela tem os personal shoppers, ela construiu essa marca em cima deles. Para quem já comprou, já foi, eu já viu a, a loja Ortobon, de, vende colchões, você já for atendido para o vendedor lá dentro, eles têm já leco branco, eles estão lá na porta te recepcionando. É, por quê? Porque a estratégia é mostrar que eles são especialistas, eles vão te ajudar a escolher o melhor colchão. E basicamente eles são vendedores, mas eles colocam ali uma estratégia. Apple utiliza a mesma coisa, né? Você vai na Apple, você tem os um gênios que eles chamam, que são as tendentes, geralmente aquela camisa azul dele com o logo da Apple aqui no meio, para diferenciar o público correto e utilizar isso como estratégia comercial também. Então, moda, qual que é o produto ideal? Qual que é o tamanho certo que eu preciso? Deixa eu tirar minhas dúvidas. E eles vendem, e claro, eles investem, são de fato estilistas, as pessoas em formações ali na área de moda, que dão uma dica boa. Ah, serve é para o seu casamento, deixa eu combinar. Eu vi que você escolheu essa calça. Vamos bater um papo aqui e dar uma dica correta. Animale não faz só isso para o canal de atendimento, mas telefone também. Você pode ligar lá para eles e ajudar a concluir a compra. Isso aqui é muito importante para aumentar o ticket médio, tá? O carrinho, o pessoal ia comprar uma calça só. Depois de passar pela sua equipe de vendas, ela vai comprar o um look inteiro. Tá? Então isso é muito importante para você trazer, tá? E claro... Brasil ainda é um alto de analfabetismo total né, e funcional, ou seja, a pessoa sabe falar, mas não sabe interpretar. E ela vai ler a sua descrição de anúncio e não vai entender. Né? Então, tem baixa decisão da tecnologia, né? é difícil chegar à internet em certos lugares. Então, o atendimento serve para isso, para concluir compra, tenha paciência, saiba que você vai vender por telefone, o cliente vai ligar para você, você vai fazer toda a venda lá no telefone, depois só enviar o meio de pagamento para ele concretizar, vai ter muita gente que vai pedir isso. Então, esteja preparado. Outro ponto muito legal que está chegando com força aí, que é a live commerce, tá? é fundamental, que quem está nos marketplaces já ouviu falar, mas é, de fato, uma transmissão ao vivo, pode ser curta, pode ser de até 40 minutos a uma hora, como pode ser de três dias inteiros. Black Friday, vou passar a semana inteira fazendo live, é ininterrupta. Depende da sua estratégia. Por quê? Lembra da audiência? Live commerce é o ponto focal para isso. Eu vou segurar a audiência comigo para não ir no concorrente. Tem, a gente, na, quando a gente estava em São Paulo, no evento em São Paulo, a gente conversou com um rapaz que ele vendia temperos no site dele. É, esqueci o nome dele, seu Marcão, lembra, e manda aí para a gente. Ele vendia temperos e como estratégia de venda, ele fazia live para vender os temperos dele. O que, que ele fazia? Ensinava a fazer o tempero dentro da live. Ah, Felipe, mas ele está matando o negócio dele. Não é bem assim, as pessoas não têm tempo não sabem fazer o tempero correto. Não sabem temperar. Então ele fazia live demonstrando como criar o tempero, como colher na horta, como plantar certo, depois como tempera o seu frango ou sua carne adequadamente. Ah, você gostou do tempero, do resultado final? Vai aqui no meu link aqui embaixo, que tem lá o botão para você comprar. Então um ponto muito interessante ali, dependendo do seu negócio, moda, né? E você utiliza isso para apresentar produtos, explicar funcionalidades. Para quem já deve ter visto isso, ali na no YouTube, geralmente em épocas ali de Black Friday, as empresas costumam contratar influencers, né? A própria Americanas fez isso, né? Colocou um palco gigante, trouxe um monte de influencer, Felipe Neto, pôs Maiara e Maraíza para cantar e nos intervalos eles comentavam sobre os produtos e lançavam produtos periódicos. Então tem ali, opa, agora para você que está na live, aqui depois da música da Maiara e Maraíza, vou te dar aqui 50% nesse iPhone aqui, ó. Agora, se você não comprar agora, não tem mais. Então olha a quantidade de gatilho emocional envolvido, tempo, Preciso comprar rápido, né? Segurou a audiência, você entrega e você também pode fazer. Então, já vi desfiles digitais ali em modos, já vi uma empresa de sexy shop que trouxe uma sexóloga para falar sobre isso. Para quem trabalha com tanto sexy shop, bem de bebidas, por exemplo, suplementos, é extremamente difícil você fazer tráfego, live commerce é sensacional. Você vai conversar lá com o treino, você vai fazer um treino ao vivo, treinão ao vivo, Toda manhã, incentivo, vai ter um personal aqui, ó. No final do treino, antes do treino, inclusive, deixa eu preparar meu shake aqui enquanto o pessoal tá entrando, deixa eu bater um papo. Ah, você não tem seu shake ainda para me acompanhar? Então, peraí, deixa eu te mandar o link aqui para você já comprar o seu shake. No final da live de novo. Ó, para quem não aproveitou, tá um cupom de desconto aqui. Você segura a audiência. Felipe, eu não sei que, que conteúdo que eu vou criar para vender suplemento. Faz live commerce. Contrata aí um, um, alguém para fazer treino todos os dias, como personal para gente, a galera para fazer. Isso aqui é extremamente essencial para a pessoa voltar. Então, eu trouxe até um exemplo aqui, né? Paulo Musi por exemplo, é um médico e ele faz lives diárias no Instagram dele. Você pode ir lá bater um papo com ele, falar sobre musculação e, final ele vende a consultoria dele. Vende produtos, vende parceiro, vende a camiseta dele, né? Então, transforma o seu negócio. Isso aqui, inclusive, é influenciador, né? Na Black Friday, no Amazon Day, que esse rapaz aqui estava fazendo. Então, ele ia tirando as dúvidas dos clientes no dia a dia, ah eu queria comprar uma TV, qual que é a melhor TV, aí o influenciador respondia que não, vamos abrir junto, ele compartilhava a tela, ah você quer um para o videogame, deixa eu te indicar uma outra aqui, então ele fazia o um papel do atendimento também muito importante, a live e-commerce vem da China, né? muito com a AliExpress, então já, hoje já é praticamente essencial, o né? e-commerce bombou muito. Então é isso, a gente tem uma alta taxa de conversão. É um dos pontos principais ali para a gente vender. Recomendo muito que você faça isso. Engajamento muito alto, alcance diferentes canais, né? agilidade na compra. Muito importante, tá? Outro ponto importante aqui para a gente começar a finalizar, o blog. Tem um blog. Felipe, eu vendo. Onde que eu vou pôr esse blog? Duas maneiras. Tem o um domínio extra, que você vai colocar o blog no seu domínio extra. Por isso que a gente falou da. tem os dois domínios ali lá no primeiro dia. Outro ponto tem uma página ali dentro do seu site também. Por quê? Dentro do mesmo domínio, é muito melhor para a autoridade do domínio atual. É, então, inclusive, você pode usar como subdomínio. Né? Então, deixa eu voltar ao bloco de notas. Na configuração de DNS, você pode colocar lá, né, minha loja.com é o meu domínio? Eu vou criar um subdomínio, vai se chamar blog.minhaloja.com e dentro desse subdomínio, você instala lá o um WordPress, por exemplo, para fazer é, trabalhar... A página de blog né, é o um jeito mais fácil. Trey, por exemplo, tem um blog interno. Tá? Não é um blog, é mais umas páginas internas que você consegue trabalhar dessa forma. Claro, no ben shopping também tem. né E você consegue, dentro da mesma plataforma, trabalhar a estratégia de SEO. Por quê? Não é palavra-chave, não são termos de pesquisa? Então, conteúdo é o um ponto mais importante. Você vai atrair o, o, o cliente falando sobre qual o melhor tipo de decoração para a sua sala, que ela é branca. Aí o cliente vai entrar, e inclusive dentro do texto, você vai destrechar. Olha, eu tenho esse produto aqui na minha loja. Vai colocar um link lá de novo no texto como eu ensinei anteriormente. Você vai linkar a sua página do blog. Tá? O produto final também é muito importante. tá? Último ponto, e-mail. 72% que a taxa é muito alta, ainda é a melhor forma de receber comunicações de marcas, As pessoas preferem. Por quê? Porque se você não engaja muito com a marca no Instagram o Instagram não manda seu produto para ela, né? É difícil, você vai ter um público muito nichado. Aqui você está falando muito com massa. Quando eu tenho o meu momento de comprar, as pessoas vão entrar no e-mail para ver se tem um cupom de desconto, se, se a FENAC, se o, a Magazine Luiza me mandou uma promoção, eu vou ver o que, que tem lá de novo. Por mais que você não acesse, sabe que tem muita gente acessando, principalmente quem tem público ali, que é um público muito comercial, que trabalha em horário comercial, se a pessoa está trabalhando o dia inteiro, ela vai receber e-mails, marketing. Então, porque não o seu chegar ali nessa hora para falar com ela para assim que ela sair do trabalho, ela já comprar com você, tá? Então, é muito importante que você tenha o marketing sim. Por mais que pareça que não converta, vende sim, tá? Primeiro, ele é acessível e muito, um custo alto de retorno, tá? Porque são taxas fixas ali. Geralmente, você paga 300, 400, até 700, 800 reais para 10 mil leads, para 10 mil envios por mês, por exemplo, né? Lembra que a gente falou da taxa de conversão? Se o seu site está com baixo acesso, oh, eu estamos falando de 10 mil pessoas que vão receber. Claro que você precisa ter o um e-mail do cliente, né? tem ter esse trabalho, mas também é muito barato o retorno que você tem ali para tantos leads né? e costuma retornar. Salvo públicos muito ali nichados, com baixo conhecimento, tá? baixa educação, não adianta fazer e-mail que o retorno é sempre baixo. Ah, Felipe, eu vendo ali para uma comunidade, meu público é o público de comunidade. E-mail marketing não vai pegar essa galera. WhatsApp, sim, né? você tem uma plataforma que faça desperdício de, de WhatsApp, funciona muito bem nesses casos. Lembrando da aula de dados, se você não pedir solicitação, enviar e-mail marketing, enviar WhatsApp, você está bulando a LGPD, tá? Então, você precisa pedir consentimento, criar uma promoção, olha, cadastra aqui para receber nossas informações. Vai fazer o contato pelo WhatsApp? Bom dia, fulano, tudo bem? Queria que você soubesse que a gente está salvando o seu número. Posso salvar o seu número para enviar é, promoções de desconto no futuro? Ele vai falar sim, não. Os que falarem sim, você vai fazer os que não. Não podemos mais devido à lei, tá? E como você vai fazer isso no seu site atual? Primeiro, você vai enviar e-mail de boas-vindas. Se sua plataforma não tem ainda, você vai configurar. O conteúdo tem que ser relevante. Então, se você tem um blog, por exemplo, você pode fazer a newsletter teve dessa semana de conteúdos, tá? Você vai intercalar ofertas e lançamentos. Não faça só ofertas, tá? Mostre lançamento Estamos com um produto novo. É uma boa maneira de você avisar o cliente. É o e-mail. É, e-mail marketing vicia as pessoas em promoções também, como eu comentei antes. Se você fizer sua promoção, ele vai esperar a sua promoção. Então cuidado com muita oferta via e-mail, tá? Comunique também que você tem um produto que ninguém sabia que você tem. E é principalmente isso. Ele é para oferta é mas é se você tomar cuidado e ver se o cliente em promoção. Ele também é uma boa oportunidade de você recuperar o carrinho abandonado. O cliente foi até o final e não concluiu a compra. Você enviar um novo meio de pagamento. Aquele boletinho, envio automático. Então, você tem isso cadastrado de forma automática no seu site, é melhor ainda. Poucas plataformas têm isso de forma nativa. Consigo lembrar da trade de cabeça, mas. Loja integrada, por exemplo, tem um módulo ali, aplicativo, que você consegue adicionar, no B-Shop é a mesma coisa, é só você configurar, que é o cliente abandonou o carrinho, não concluiu a compra, ele vai receber um e-mail automático. Bem-vindo fulano, né? como a gente falou aqui, obrigado pelo cadastro no nosso site, em seguida vai vir que você não concluiu o pagamento, aqui vai um boleto aí com 10% de desconto para você concluir, certo? E sempre personalize as comunicações do e-mail, utilize o nome do cliente, né? É, bom dia, Marcos estou mandando esse e-mail para você, tá ressalto o nome, e-mail de aniversário, então tem um descontinho de email de aniversário, tem o um cadastro do cliente lá, e mail de recorrência, né, de reabastecimento, estou te mandando as novidades do nosso site aqui do mês, newsletter, é mensal recorrência. Segmente os produtos, então, claro, a maioria das plataformas de e-mail você tem automação, a plataforma já te diz qual é o melhor, qual é o público, então você segmenta para os produtos femininos lá que a gente define pela categoria, quem acessou aquela categoria esse público? Então, ele vai salvar numa lista separada. Você vai fazer um e-mail periódico diretamente para essa pessoa. Você vai enviar para ela só os sapatos femininos, que ela acessou lá na categoria correta. Então, viu a importância da categoria, que a gente vai falar dela daqui para frente em todos os canais? Vai fazer tráfego? Você vai fazer tráfego diretamente para aquela categoria. Vai pegar todos os produtos no Google Shop e vai selecionar aquela categoria né, para você criar o um público-alvo em cima dela. Tá? Então, muito importante. E. Campanha de pós-venda. Vendeu um sapato? Vende o um cinto agora. Bom, meu querido, vi que você comprou o um tênis, aí gostou, passado um mês, como que tá a relação aí com o tênis? Gostou? Quer comprar mais um? Vou te dar um desconto aí de 10% para você comprar de novo. Esse desconto é calculado pelo ROI. Lembra que a gente falou no início? Se eu sei quanto custa trazer um cliente, tipo, eu tô pagando 30 reais para trazer um cliente. Bom, vamos pegar 10 reais então, né? para trazer, dar desconto aqui no pós-venda. Ele já comprou com você? Para não fazer, trazer, buscar um novo cliente, mantém o atual. Você pega a margem do ROI lá, você vai ter um custo de trazer o cliente e dar de desconto para ele. Ou seja, você não perde dinheiro e gerar relação com ele. E claro, complementos, né? Vendeu um tênis, vou vender o cinto, vou vender a calça agora. Vou oferecer quer comprar um cinto agora para complementar? Então, também são opções. Certo? Diversas dicas aí que a gente pode fazer aí de divulgações na nossa loja. É que depende do seu negócio, do momento que a gente está falando e adequar ali aos tpias, as taxas ideais para você falar.